Ai, conta como foi isso. <risos> tava ele no balcão, a sorte que o dinheiro do movimento já tinha subido pro cofre. Tava ele lá só com alguns um trocados, fazendo a continha dele, o dinheiro da passagem, inclusive. <risos> aí o celular dele. O bandido entrou, rendeu ele, pegou o celular e tava descendo. Aí o bandido falou, Ai, quem tá subindo aí? Quem tá descendo aí? Aí eu falei assim, pensei na minha loucura, na rápido. Eu, é o Paulo. <risos>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 Movimento aumentando faturamento no bolso. <risos> Olha, eu estou falando para você que este menino é um visionário. É Ele chama, mãe. sabe muito bem investir. Olha que delícia! tão delícia, com todo o respeito, quanto isso que a gente acabou de comer. <risos> tá mas buscar. eu já estou me sentindo muito culpado, viu? Ah, eu preciso isso. passar meu telefone, eu tenho que ligar para o dicionário, tem pro, pro Herão, ah, secretário. Ah, Johnny, é os namorados Ai, dele. Aí. Tem muitos assuntos. Não. É, somos, são fixos ah são modernos e Rizal. eles sabem são modernos algo é eu somos queria só um não tem não nós somos é. modernos agora vamos continuar falando porque eu lembrei que agora é. daquele qual é o nome daquele homem Fernando Jorge Fer... um louco que simplesmente chegou para conseguir entrada gratuita numa cadeira de rodas a ti não conheci disse levanta Diana! ele levantou não minhas Mas teve desconto? Claro que, claro teve. que teve Eu deixei ele estar de graça Depois que ele andou Pois é, eu disse Meu Deus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 Eu cheguei na casa errada? Entra, vem. Se não é que você estava vindo, deve vir já também né? Eu posso saber como que vocês entraram aqui? Da onde que veio a energia? O almoço tá é quase pronto. Eu te falei que ele veio pro almoço. Para me explicar o que, que tá acontecendo aqui, gente. Se vocês fizeram um gato, pelo amor de Deus, desfaz! Desfaz, <risos> gente, é sério, eu posso ir preso. Vem cá. o sapato, a meia... E por favor, uma roupa mais confortável para você curtir o seu dia de folga. A comida está quase tá. pronta, tá? Falta só... Hum... Um vinho. Um vinho seco para a gente tomar. Eu posso saber o que está que acontecendo aqui? Porque há dois dias atrás eu tinha energia nessa casa. Agora tem energia, tem gás, tem até comida.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 Eu vou no mercado com você. Olha esse peso, esse peso é um sorrisinho. Ai, Beco, eu fui comprar uns produtos de limpeza e sei lá, eu trouxe tudo. Mas na próxima vez eu te amo, tá? Mas também não precisa chamar só para as compras, né? Pode Sim. ser um cinema, tomar um choque, uma praia. Eu adoraria. Vai? Pode deixar. Vou chamar você. Oh, Oh, mm -hmm. my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 De Porque que, que eu faria isso? Sei lá. Ai vem então, cá! já falou pra nossa situação toda, No momento certo eu vou falar com ela. Eu realmente não vou ficar de junto, ela de eu vou ficar junto não, a gente já Neve, você sabe o passado. Eu não me interessa. É tudo. É. É. É. Que é essa moto? Ela é minha. Quer dizer, é do banco. Até eu pagar as parcelas, a não pode me tomar. Não, quer Merci.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 Não, não olha agora aquele carro. É? Meu Deus, é a mesma coisa que falar. Olha, ela não fazia isso. Tem que ser discreta. Olha, naquele carro preto. preto, aqui ó, por cima desse seu ombro, <risos> olha. viu? É aquele oficial de justiça. Exatamente, ele veio na boate a semana inteira. E eu tenho certeza que ele está cortejando você. Será gay? Eu acho.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 Eu estaria aqui hoje, com então, você... Você pode tudo um pouco mais, basta é? você querer. É. É. É. Vou... Ah, peraí. Não, falei que ele ia ligar? Oi, Jonathan. Bah, como assim? Eu só vim trazer o... o Heron pra poder... ver uma vista bonita. Ah, meu amor, mas tá todo mundo aqui, né? Alguém tem que trabalhar, meu amor. Fica tranquilo, a gente já está indo para aí. Eu prometo que quando eu chegar aí eu te recompenso. Tá bom, meu bem. Tá, um beijo. O Jonathan está no processo. Eu falei que ele devia vir. Não, deixa eu sozinho lá, né? Tá tudo bem? Tá. Tá.